Vamos saber como está o momento de virgem e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Singularidade. Vamos complementar com esse outro tarot dos anjos. E vamos complementar... Com esse outro tarot também... Virgem, você pode estar passando por um momento de baixa autoestima, ou está se sentindo menos do que alguém, ou que você não é capaz de realizar alguma coisa, mas você é o único, não existe ninguém melhor ou pior do que você, e também não existe ninguém igual se você olhar ao seu redor tudo se encaixa é igual quando você conhece alguém e pensa nossa eu já achava tudo completo mas com essa pessoa a vida deu um colorido maior por mais que tenha durado pouco ou te feito mal naquele momento aquela pessoa era necessária na sua vida e a carta da justiça é a verdade vindo à tona de modo que venha um resultado justo para ambas partes é a justiça divina resolvendo essa situação porque ela tem uma visão maior e nem sempre o que é bom para o outro é bom para você e antes de tudo entrar em equilíbrio, precisa ter uma arrumação. E isso não tem data definida, é o tempo que vai trazer essas respostas. Você pode estar passando por um desgosto muito grande, uma tristeza forte, que faz com que você se diminua, se cobrando ou cobrando a vida. E agora é o momento de cuidar dessa dor, cortando pela raiz, para que não vire um trauma maior. É necessário cuidar da sua energia, ficar do seu lado, mesmo que pareça frieza. Você sabe que não é. É o momento seu de se reerguer de dentro para fora porque você não tem todas as informações agora do ocorrido. E aqui mostra para agir com a razão, com o mental, para esfriar a cabeça e pensar melhor. Analisar tudo com calma, sem ser no calor das emoções. Até porque... Seguir o coração nesse momento pode piorar a situação, visto que tem dor e você pode agir de modo que se arrependa depois. Inclusive, tem muito apego, medo de perder, medo de deixar o que estava seguro e receio de soltar. Então, para que ocorra a justiça divina, é preciso caminhar junto dela, fazendo a sua parte, que é cuidar de você, que depois tudo vai se esclarecer. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. A carta vermelha, perdoe, você está guardando rancor de alguém ou de você mesmo, cuida de você que esse processo do perdão vem em seguida, tá bom? Gratidão.